Bom dia, estamos aqui com o companheiro Dedé Teixeira, geólogo de formação, ex-prefeito de Icapuí, Ceará, e ele vai conversar conosco para a sessão perfil da revista Reconexão Periferias. Como vocês sabem, Reconexão Periferias é um projeto da Fundação Perseu Abramo. Bom dia, Dedé. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Prazer imenso estar falando com você, com a nossa fundação. É um momento extremamente importante para todos nós, um momento é, raro da vida do povo brasileiro, um momento de desafios, mas com certeza construindo sonhos e trazendo a cidadania que a gente quer brotar no nosso povo. É, é. Eu queria te pedir que você nos contasse como foi que você... É, eu queria que você contasse um pouco como que foi sua infância, como que eram seus pais, sua família, o que, que você fazia, e que depois você contasse para nós como é que você despertou para a política. O que que fez você se interessar por essa coisa da organização coletiva, participar de algum movimento? Bem, eu acho que a minha infância foi uma infância é, muito muito tranquila no interior, na cidade de Capuí, onde eu nasci. Minha mãe era professora é, na época da SUDEP, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, né? E por muitos anos, mais de 25 anos, lecionou para filho de pescadores de Capuí. Capuí é uma cidade que tem sua principal economia focada na pesca. E mais recentemente, na pesca da lagosta, pesca artesanal, é, onde gera é, as oportunidades e a renda na nossa cidade. É a principal atividade econômica. E, e nasci é, numa, numa casa de mãe professora. Meu pai tinha era, era dono do cartório da cidade, o cartório de registro civil, né? E, além disso, também eles exercia atividade. Ele tem uma pequena propriedade de 52 hectares e criava uma vaquinha. É, enfim, foi. nasci e criei os primeiros anos de vida, os primeiros 10 anos, acompanhando meu pai nessas atividades. Com 10 anos, 11 anos, nós tivemos que ir morar em Aracati, que é a cidade vizinha, nós éramos um distrito de Aracati para estudar, porque Capim não tinha escola a mais de, do quarto ano primário. Então foi feito um esforço muito grande, minha mãe por ser professora e nós fomos morar em Aracati, só só os filhos, eu e mais quatro irmãos e irmãs, né, morar em Aracati para poder estudar, foi um esforço minha mãe fez esse esforço muito grande, é, recompensável, lógico. e Foi a partir... Morei então, sete é que anos na Cati. interromper a atividade dela de Sim. magistério para acompanhar vocês para a Cati? Ela não rompeu, ela continuou. Ela, ela, ela, aliás, ela passou 22 anos ensinando os pescadores sem remuneração. Depois... Chegando ao próximo aos 25 anos, que ela lecionava ela, mais quatro professores em Capuí, é, é que foi reconhecido pelo governo federal e ela, a parte dela ela foi contratada já, faltando alguns anos, para se aposentar. Então, foi um reconhecido... Distante 54 quilômetros de Capuí. E ali começamos o nosso estudos no Colégio Marista de Aracati. Colégio Marista, que uma formação muito religiosa, né? Que os irmãos Maristas têm uma congregação né, de irmãos é, é, que tem todo o Brasil. Aqui no Aracati nós tínhamos esse colégio. E assim nós estudamos, ficamos lá até irmos para Fortaleza. Aí, para ir para Fortaleza, a mamãe fez, aí já ela estava aposentada. Nós fomos morar aí, foi minha mãe, foi todo mundo morar em Fortaleza, exatamente com, a, com, a, com, a, com, a, com o intuito de os filhos estudarem, né? De os filhos terem uma outra oportunidade que a gente, que minha mãe enxergava e que muitos dos meus amigos que nascemos juntos, né? É, é, tivemos a infância e a adolescência juntos, não tiveram condição de fazer. Poucas famílias de capuí tiveram essa visão e fizeram um esforço tremendo né, para colocar os seus filhos para estudar. A grande maioria, por falta de oportunidade, é, ficaram como pescador, né, exerceram outra atividade e não estudaram. Não estudaram. Algumas famílias, no nosso caso, a nossa mãe, por ter essa visão, fez um esforço assim, tremendo, meu pai e minha mãe, para que os filhos pudessem estudar. Nós somos seis filhos, três homens e três mulheres. Né? E todos foram estudar, cinco se formaram, o sexto não se formou, porque foi uma opção dele, começou logo a trabalhar e não, e não se formou. Então, esse foi o primeiro momento importante. Foi na ida à Fortaleza, para fazer já o terceiro ano científico, já se preparar para o vestibular, é que a gente começou a despertar para o abandono da nossa Icapuí. Icapuí é um distrito distante, mais de 50 quilômetros, da sede, um distrito abandonado, onde, onde só acontecia alguma coisa nas vespas de eleição. E nós começamos a nos incomodar com isso. Já período período de 17, 18 anos, já estudando em Fortaleza, começamos a despertar por isso. E juntamos vários jovens que tinham ido, que tinham feito todo esse período, né? para estudar fora, sofrendo todas as dificuldades do mundo, morando em casa de parentes, desses amigos, nós começamos a discutir isso, por que nossa comunidade, nossa, nosso distrito é tão abandonado? Então, surgiu daí, no início dos anos 80, a gente já entrando na universidade, em 81, eu entro na Universidade Federal de Ceará, no curso de Geologia, e ali começou a despertar e a se engajar no movimento estudantil da época, mas também com olhar para a nossa cidade, para o abandono da nossa cidade, para a falta de políticas públicas, o abandono mesmo. E aí começamos a, a organizar. Existia uma associação dos universitários de Aracati, que ainda era distrito, e ali foi todo uma ali foi todo um laboratório de discussão, os universitários de Aracati discutindo políticas mesmo. Em 82, um dos amigos, o outro, que é o Zé Ayrton, também foi prefeito de Capuí, hoje é deputado federal. Zé Ayrton se candidata a vereador pelo distrito de Capuí e nós, jovens, abraçamos essa candidatura com essa marca, pelo abandono de Capuí. Então, lançamos uma candidatura de um jovem um universitário, como nós, um grupo de universitários, e elegemos Zé Ayrton pela primeira vez pelo PNDB, Você me ouve, Dedé? Oi, estamos aqui de volta. Deu um probleminha aí. Eu sei, Eu conexão. Oh, o teu, teu quadro está... Você está deitado... Aí, agora sim. Ah. Ah, não, não. Aí, agora sim. Pronto. Então, voltando, Dedé, pelo que você contou, essa, esse, esse mandato, essa, essa candidatura a, a vereador lá pelo distrito de Icarati, Aracati, Araca. é, é, foi um, uma espécie de mandato coletivo que hoje está na moda. Né? Sim. Não foi? Sim. E aí vocês começaram, então, a, a dentro desse mandato, a, a lutar pela emancipação né, do município. Então, considerando que foi tinha sido em 1958, e, e até a instalação veio o golpe militar e extinguiu. Todo o processo, foram várias vale, cidades do Ceará e Capuí anularam, porque demorou muito a instalação e veio o golpe militar e voltou a estaca zero. Então já tinham esse movimento, inclusive nós, nós, nós nos acerjamos muito do doutor Orlando, que na época era jovem como nós, que liderou o processo de emancipação, com outros jovens de Capuí que tinham estudado, tinham ido, ido para Fortaleza estudar. E nós reiniciamos o processo, de uma forte mobilização popular, e que culminou em 2004 com o processo de emancipação, que foi um. Aí foi um movimento popular muito forte, porque a, o próprio prefeito de Aracati era contra, fez uma campanha contra a emancipação do distrito, houve uma disputa mesmo, disputa acirrada, e isso gerou. Foi um grande movimento popular da cidade, que se transformou depois emancipada. Em né? 84, 2 de janeiro de 84 foi a data do plebiscito. A instalação do município foi em 15 de janeiro de 85. A eleição foi em 15 de novembro de 85, naquelas eleições das capitais. Primeira eleição das capitais depois da democratização. E viramos município a partir de 1 de janeiro de 86. Zé Ayrton, que liderou o processo, que era vereador da Aracati, virou o primeiro prefeito, ainda pelo MDB, PMDB, certo? Só em 87, início de 87, ele já prefeito, eu estava secretário de comunicação, turismo e esportes, fazendo faculdade em Fortaleza, mas fazendo essa junção aí, é que nós fomos para o PT, no início de 87, eu fui candidato a prefeito em 88, já pelo PT, né? Todo um processo de construção da cidadania, de é, é, é, é, educação para todos, que, que nós fomos reconhecidos depois de 1991, com o prêmio nacional da Unicef, por colocar toda a criança na escola, já em 88, 80, já, já, 88 89, já todas as crianças de Capuí estavam na escola, 10 anos depois que o governo federal, reconhecendo o trabalho de Capuí. É, é, começou, iniciou o projeto Toda Criança na Escola 10 anos depois que Capim colocou Toda Criança na Escola Então, essa foi uma marca importante do teu primeiro mandato né colocar todas as crianças na escola Qual outra lembrança é, te marcou nesse período quando você foi prefeito pela primeira vez? Olha, a partir de 89, né, nós, nós demos continuidade ao trabalho dos primeiros três anos que foi Zé Ayrton é, prefeito e, e avançamos. Foi logo após a Constituição de 88 e nós fomos o primeiro município a, a construirmos um plano municipal de saúde que a Constituição tinha... Tinha, tinha nominado isso, né? a descentralização da saúde, a criação dos fundos né? de saúde. E nós fomos o primeiro município. O Dorico Monteiro foi nosso secretário de saúde em 89, 92, virou, virou depois secretário de Quixadá, virou depois secretário de Sobral, depois vira secretário de Fortaleza e foi deputado federal. Era um militante também, saindo da universidade, essa nossa relação construída na universidade, nós, nós levamos, nós fizemos de capim um laboratório nós fizemos experiências inovadoras nas áreas de educação e saúde fantásticas em todos, em todos os sentidos. Por exemplo, extensão é, é, de, de alunos do CRUTAC, quer dizer, é, é, construindo políticas públicas. Eu me lembro de uma coisa importantíssima que nós fizemos, foi, foi um mapeamento, foi um diagnóstico da cidade via saúde. Quer dizer, todo o, o posto de saúde... Nós regionalizamos o município, sete ou postos de saúde, cada posto tomava de conta ou dava conta da saúde daquela quantidade de famílias. E nós fizemos um diagnóstico, não foi pesquisa, foi um diagnóstico de cada família, um envelope que tinha, onde nós captamos informações daquela família, quantas pessoas eram da família, qual era a renda daquela família, qual é a situação de moradia daquela família? Se é a casa é de tijolo, se é de taipa, se tem piso, se não tem, se tem banheiro, se não tem, qual é a renda, se é só o pai de família que tem renda, se é algo fim, quer dizer, nós temos um diagnóstico da cidade. A partir desse diagnóstico da cidade, né, nós construímos as políticas públicas focadas nele. Oh, é necessário um projeto de melhoria de habitação. É necessário e focado na visão, na visão da saúde. É como o dever de todos, o direito, como é? de, de, de, direito de todos, dever do Estado. Muito na concepção do SUS, e fomos o primeiro município a fazermos um plano municipal de saúde. Até o Dorico lançou um livro que era a é, é, é, saúde em município de pequeno porte, que virou uma referência. Enfim, aí a partir daí, em parto humanizado, às vezes nós temos muitas parcerias com a Jaica, com outras instituições, com as universidades. Quer dizer, a gente pegou e inovou com, com, com, com determinação, vontade política, transparência administrativa, participação popular, orçamento participativo, foram esses ingredientes, essas ferramentas, princípios norteadores das gestões de Capuí e que renderam centenas de prêmios, prêmios inclusive internacionais, tá certo? viramos referência em política pública, tá para fazer de Capuí uma experiência onde nós recebíamos visita do Brasil inteiro e de instituições internacionais. Fomos a muitos países defender o legado de Capuí, as experiências no Equador, na Colômbia, porque quando, quando a Unicef, Descobriu que Capuí, as crianças de Capuí, foi um estudo que o Ministério fez em 1990 das crianças do litoral do Ceará. E descobriram, viram assim, uma coisa absurda: que as crianças de Capuí eram diferentes. Elas tinham outra, outra visão das coisas. E eles foram, foram mais para cima, foram, foram ver o que estava acontecendo em Capuí e, e enxergaram uma transformação que nós fizemos pela educação. Foi aí, o, o, o nosso consultor da Unicef aqui para o Ceará, Piauí, o Naspolino, ele dizia muito, nós colocamos microfones em Capuí e alto-falantes no mundo inteiro para dizer que uma cidade pobre do Ceará, do Nordeste, colocou toda a criança na escola e, e além de colocar toda a criança na escola, nós, fizeram a diferença, até uma cartilha didática, na Comunidade da Redonda, foi feita dentro da realidade. Você mostrar uma maçã, uma pera, né? numa escola, porque não mostra a lagosta, o peixe, quer dizer, fizemos inovação na forma e numa visão é, é, emancipadora do Paulo Freire, todas essa, essas questões aí que nortearam o nosso, o nosso conceito de educação, não só toda a criança na escola, é né? preciso educação de qualidade, é preciso ser uma educação libertadora, tarará, tarará, isso, as pessoas foram vendo a revolução que nós somos, porque no um município vizinho, a criança era diferente, por quê? Morando numa praia diferente, com as mesmas condições de vida. Então, eles viram isso e, a partir daí, eles explodiu todo o movimento que era possível é, é, garantir educação para todos na, nessa diversidade uma cidade pobre e tá. tal, foi aí que nós fomos. Era um prêmio nacional. Nós, nós concorremos com, com a Globo, nós concorremos com outras instituições. Em 91, o prêmio Criança, Paz, e Educação, foi dado a Icapuí. Na época, foi entregue no Congresso Nacional, no Senado Federal, uma coisa de, de, de, de ponta, porque nós enxergamos, e depois, depois, dez anos depois, o Fernando Henrique, presidente então, reconheceu em Capuí que nós tínhamos feito esse trabalho e chamou em Capuí, eu era o prefeito, chamou, ele é a pela segunda vez, chamou em para participar do movimento toda toda criança na escola em 1998. 1998, quer dizer, nós há 10 anos já tínhamos botado as crianças na escola, na escola as dificuldades mil que nós enfrentamos mas fizemos com essa ousadia desse, dessa participação ativa da população, a transparência na gestão, a competência técnica de, de inovar e com poucas iniciativas, pequenas iniciativas, fazer a diferença. Elevar a autoestima, construir a cidadania, foi isso o, o, o legado de Capuí. Entendeu? Você, você foi estudar geologia, por que, que você escolheu geologia? E também quero fazer uma segunda pergunta, que é a seguinte. É, a política, essa paixão que surgiu, esse envolvimento, acabou mudando os seus planos originais quando você era estudante? Olha, eu confesso que até entrar na universidade, não palpitava, né? Não palpitava nada com relação a essa questão política. Era um adolescente qualquer, como, como outro qualquer. A, partir da universidade, a universidade foi uma experiência que já no, no, no primeiro ano eu já me envolvi no centro acadêmico academia. Gostei do negócio, certo? Aí foi um movimento de greves, 81. Ficaram muitas greves nas universidades, greves históricas. Perdemos semestres inteiros e tal. Isso despertou. E somado isso a toda uma... Uma visão de cidade da nossa terra, que a cor da nossa terra, valorizar a nossa terra, nós começamos a fazer esse movimento. Aquelas pessoas que moravam em Fortaleza, que vieram estudar, famílias grandes, vamos juntar esse povo, vamos, vamos ver o que é possível que é que fazer por Icapuí. Então, é, é, isso é importante. Eu fiz geologia, influenciado por um professor de geografia, do terceiro ano no colégio Farias Brito, de Fortaleza, e que eu gostava muito de geografia, ele era geólogo. E eu me apaixonei. Era uma coisa que eu gostava, como eu gosto muito, porque já usia um curso muito difícil, é um curso que vocês têm que estudar muito tal. Mas gostei muito, gosto muito, né? Apesar de que concluí o curso, já estava na política. Eu fiz as cadeiras ali, é, Capuz se emancipando, em capuz se iniciando, a gente, um pé aqui, outro lá, fazendo as cadeiras, perdendo cadeira, aquela coisa. Para você ter ideia, eu quando eu, eu, eu colei grau, eu já era prefeito e fiz um trabalho sobre a qualidade e quantidade de água de Capuí, que eu fui mais para essa área de água subterrânea, que era uma coisa que eu gostava. E o meu, meu relatório de graduação, minha tese, foi sobre qualidade e quantidade de água de Capuí. Eu juntei muita gente, fizemos um mapeamento da água, a qualidade, que era péssimo, polifóbico fecal. Fizemos um, um, um, fizemos um diagnóstico da cidade, o que era Precisa ser feito para a gente ter água de qualidade na nossa cidade, você tem ideia. Mas quem, quem me orientou, eu fui influenciado totalmente, foi pelo professor Carlos Lima, que era geólogo, professor de geografia do, do, do terceiro ano científico meu. Olha, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é a sua vida hoje. É, depois que você se tornou prefeito pela primeira vez, pela segunda, como é que foi encaminhando a sua vida e como é que é o seu dia a dia hoje? O que que você faz? Como é que tá a tua vida? É, nós lá não fiz. Fizemos o primeiro mandato, até 92, aí foi o auge de Capuí, porque aí nós conseguimos a visibilidade nacional e, e logo em seguida, em 2003, tinha um o cara que foi secretário de saúde do Estado, o lavou foi o mentor, o idealizador da criação do, do agente de saúde. Foi ele. Relação boa, muito boa com o Dorico. E ele me convidou, ele foi eleito presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará em 2003, no início de março, em fevereiro. E me convidou para ser o secretário executivo da Associação dos Prefeitos. E aí eu fui, e foi muito interessante, porque aí a gente, pela experiência, o nome até Teixeira, esse prefeito Capuí estava na moda. Capuí era na moda. Entendeu? Era, era tudo que... É, é, é, interessantíssimo, né? O que nós vemos em Capuí, o Unicef divulgou isso muito, a Rede Globo, aí vem todo mundo. Nós temos matéria do Fantástico, é muita coisa, né? Tem uma, tem uma, uma foto na Veja de 92 eu sentado no muro da minha casa, que é uma esquina, que nós, nós colocamos a, a pressão de conta na parede lá. Como é que entra dentro da prefeitura e como é que é gasto, mês a mês, a gente apagava e botava de novo. Aquilo ali virou um ponto turístico de Capuí. Os caras iam para Capuí conhecer aquilo. Naquele tempo tinha de internet. Depois de sair, sobre a transparência, virou uma. Hoje é obrigado, obrigado os prefeitos a prestarem conta pela internet. É, das receitas, bem ainda com linguagens muito técnicas que o povo não acompanha, mas nós botávamos na prefeitura, lá na, na parede. É No mês de março e até o mês de março, ano a ano. A receita, SPM, ICMS, OK, o quê? E como é que é gasto aqui? Secretaria de secretaria? Pessoas acompanharem. E aquilo ali era. Aí eu me lembro que tem essa foto na Veja, eu sentado numa cadeira de camisa vermelha, a Veja... A Veja, eu acho que não tinha ainda raiva do PT, não sei. Acho que não tinha raiva do PT ainda não, né? Mas tem essa matéria da Veja que né, virou um, entendeu? Então, então fui para a prece e fiz um trabalho fantástico com o Eu, eu ele, lembro um... dessa foto. Você falando dela agora, eu lembro dessa foto. Eu lembro de ter visto essa foto. Mas quando saiu em jornais do mundo inteiro, jornais da França, da Alemanha, então... Você tem ideia, foi um negócio... Aí aquilo... Depois, a, a contribuição do Capui foi tão grande que todo mundo agora... Aí depois outras prefeituras copiaram, botava alguma coisa, umas mais democráticas e tal, e depois virou. Veio a internet, aí isso vir, Hoje é uma obrigação. Se bem que não é democrático, porque a linguagem e tal ainda é muito... As pessoas não têm acesso, ainda não é uma... Ainda não é uma coisa forte. Então, isso foi muito importante. Então, Fiquei na prece, né, de 1993 a 1996, e voltei a ser candidato a prefeito de novo. Aí Zé Ayrton foi prefeito de novo pela segunda vez, e depois eu suicidi aí, né, nesse processo de continuidade de Capuí. E aí, em 1996, fui eleito novamente, e fui reeleito em 2000 e fiquei na prefeitura até 2004. Então, foram três mandatos. E aí nós consolidamos né, toda essa política de, de, de, de cidades, o que é, que é possível fazer. Então, aí foi avançando muito. O governo Cid Gomes, Cid Gomes foi governador do Estado, nós, nós éramos oposição, mas Cid Gomes reconheceu o trabalho que ele vinha fazendo em Capuí. Foi o primeiro governador que começou a reconhecer o nosso trabalho e começou a ajudar também. Né? Então, é, é, teve... teve... Teve isso também, sabe? E aí, terminei em 2004, né? nós perdemos a eleição, depois de 20 anos, fadiga, né? Perdemos para... Porque tem um componente aí, complicado, que Zé Ayrton, o nosso primeiro prefeito, ele resolveu se aliar à família dele lá. Ele brigou muito com a família, porque a família era PSDB e tal. Resolveu se aliar em 2004 com o irmão dele, que era o meu vice, e derrotou o PT. Com a ajuda dele. Esse é um processo que até hoje é muito arranhado, difícil. Lula, Lula é puto com isso. Porque ele sacaneou mesmo com o PT, sendo do PT. Né? Aí nós perdemos com o PSDB. E, mas depois, aí ele foi reeleito e foi caçado. Ele, ele destruiu as políticas públicas. Ele entrou, ele destruiu tudo que foi construído de Capuí. Destruiu mesmo. Você sabe, para construir uma casa demora. Para destruir, passa uma máquina em melhor se destrói, né? Eu fui o que ele fez, destruiu tudo, os valores, aquilo que a gente concebeu como política pública, como como uma cidade que podia crescer, é, e tal, tal. Ele destruiu tudo. Aí nós voltamos à prefeitura, tal, e eu aí em 2004 eu deixei de ser prefeito. O Lula me convidou, Zé de seu para ir para o Ministério da Pesca. Eu virei assessor especial do ministro, Fritz, em 2005. E fiquei em Brasília até mar... final de março de 2006. Aí, voltei para ser candidato a deputado estadual. E fui... eu fiquei na primeira suplência, né? e o governador Cid foi eleito, foi uma é aliança, com o PT, em e... 2000 É 2006, 2006, eleição. Cid Gomes foi eleito governador com apoio do PT, uma aliança com o PT, é, e aí ele me, ele me deixou, ele, me, ele, me, ele, ele, ele chamou um deputado para assumir a secretaria, e eu virei deputado em 2007. Fiquei os quatro anos na Assembleia. É, como deputado estadual, fui reeleito aí, em 2010 fui reeleito, com 52 mil votos, é, deputado estadual em 2010, fiquei até 2014, não fui eleito em 2014, também fiquei na primeira suplência, segunda suplência, e o Camilo foi eleito em 2014, aí me convidou para ser secretário de desenvolvimento agrário, eu assumi secretário de desenvolvimento agrário do Estado de Ceará em 2015, que até em 2018, sair para ser candidato a deputado, houve uma perseguição política grande aos petistas, e eles, é, é, uma pendência que eu tinha lá no TCU, eles implementaram lá um acordo e me impediram de ser candidato em 2018. Aconteceu com o Coacoá, lá no Rio de Janeiro, né, que foi praticamente eleito deputado federal, e fizeram a mesma sacanagem, e perseguiram o PT. Essa que é a realidade de 2018. Muita perseguição. E eu não fui candidato, acabei não sendo... Faltando 15 dias para a eleição, eles negaram minha, minha, minha candidatura. Aí nós elegemos aqui outro candidato aqui do PT, ajudamos. né E Camilo me convidou para ser secretário executivo dos recursos hídricos, que é uma coisa que eu gosto. É da minha área, geólogo. E fiquei até o final do ano passado. Né? Aí ele me convidou para a gente articular o escritório da FAO. A FAO, mexicano, assumiu a FAO. A gente tinha um amigo meu, que foi meu secretário em Capuí, que foi para Brasília comigo, no Ministério da Pesca, que é uma autoridade na área de aquicultura. Ele é muito amigo do cara da FAO e ele a gente articulou o cara da FAO querendo descentralizar a FAO no Brasil. É, pensou em construir dois escritórios, um para o Nordeste e outro para o Norte. E aí a gente articulou, conversamos com o Camilo, o Camilo me convidou para a gente estruturar o escritório da FAO no Nordeste. No início de março, estava o um tempo de cooperação para ser assinada, aí vem a pandemia. Aí foi por água abaixo, eu fiquei na Casa Civil, articulando aí com o Camilo, e estamos até esperando aí terminar essa pandemia para retomar o negócio do escritório da FAO, que a gente considera ser assim, uma coisa importantíssima, que é como enfrentar Problema da desigualdade estrutural que nós temos, né? Pós-pandemia, uma estratégia nova. Aí a FAO poderia cumprir um papel importante. Aí eu conversei com Lula sobre isso, com o Graziano, que foi diretor da FAO, ele quer ajudar, com o Gilberto Cavalli, que está me ajudando nessa articulação, Tereza Campelo, que quer ajudar, e nós queremos fazer um projeto para protagonizar o Ceará, a nível de Nordeste, com o consórcio do Nordeste um grande projeto de enfrentamento da desigualdade pós-pandemia. É isso meu, a minha, a minha, a minha coisa hoje, minha, meu foco, além dessa questão política, porque né, aí, também aproveitei a pandemia, mesmo com o problema de, de estar aqui viajando, mas eu topei, com, nem tirei o medo assim de lado e fizemos construímos. Eu, eu, fiquei com, eu fiquei acompanhando 18 municípios da minha região na construção das candidaturas do PT e tal. E, com certeza, a região do Vale de Aguaribe, Litoral Leste, que eu tô, estou tô acompanhando, vai ser a região mais forte. Nós vamos eleger mais prefeito e vereador dessa região, porque nós fizemos esse ano, na pandemia, né, furando aí os cercos aí da, da, dos protocolos, construindo o nosso partido. É isso. Eu quero só fazer mais uma pergunta... Porque eu sei Sim. que você tem uma agenda muito co corrida. É, como é que está a sua vida pessoal? Sobra tempo para você cuidar da vida pessoal? E uma segunda pergunta, e aí eu prometo que é a última, é, que é assim, é, você contou há pouco que houve perseguições, especialmente depois do período 2015, 2016, é, essas é, injustiças, as ingratidões, elas é, te feriram muito. E, ou você ou você continua achando que vale a pena esse envolvimento com a política? Não, eu acho que vale a pena. Eu acho que isso está no tá no, no sangue da gente, a gente. Eu acho que eu herdei isso. Meu pai era um pouco político, dava opinião, mas nunca enfrentou, nunca. eu, eu, eu, eu eu sou muito vocacionado a isso, né? Apesar de todos esses desafios, não são fáceis das injustiças que a gente, das injustiças que a gente encontra, né? Mas é um desafio importante construir o Brasil diferente, é, é, dizer para a população esse legado que nós construímos no governo Lula e Diva, não é coisa, não é tarefa fácil com toda essa elite, a mídia nacional contra isso, né? Isso, é um, é, para mim, é um elemento muito importante e também é um desafio para mim hoje também, associado a um pouco isso, questão é de capuí, retomar é capuí a um rumo certo para dar condições daquela população jovem, muito jovem, com vocações que nós temos, mas nada aproveitado. O governo tem lá, não enxerga as pessoas, não, não sabe o que é capital humano, não tem projeto social nenhum de de, de, de inclusão, é só uma visão, é uma visão de negócio, de corrupção. É um negócio que fere muita gente. Ver que a gente construiu aquilo ali com tanto zelo, com tanta determinação, né? virou um símbolo da luta do povo, da conquista, da autoestima do povo. Ver a coisa sendo destruída aí me move muito. Tanto que eu, eu tenho uma perna aqui em Fortaleza e outra em Capuí. tô sempre, toda semana. Eu não abro mão disso, é uma questão assim de honra, parece. A gente retomar aquilo que a gente considera ser uma coisa importante. Aí, às vezes, sobra pouco para a família. Eu tenho duas filhas. Uma do primeiro casamento, tem 24 anos, acabou de se formar em odontologia, está começando a trabalhar, a ralar. Né? E a outra, 16 anos, da segunda mulher que eu vivo, entendeu? A Mabel e a Beliza. Né? E, assim, acho que sobrou pouco tempo para elas. Eu sei que eu não sou aquele pai total, mas tento ser porque... É muito, eu sou muito, assim, é, é, é, eu gosto do que eu faço, né? Da política é uma coisa que eu que eu me adequei, me, me apaixonei e gosto de fazer isso, tá certo? Mas gostaria de ver um Brasil melhor nos próximos anos e um capuí que, que vem regredindo. Ele de quatro nós saindo da prefeitura, três prefeitos que vieram depois, com o atual, é só retrocesso, retrocesso, retrocesso. Não mexe com a juventude, não mexe com a pesca para melhorar e inovar, não mexe com nada no turismo, que a gente tem uma capacidade imensa. 64 quilômetros de praias, praias bonitas, lindas, mas não há nenhuma ferramenta da gestão que possa aglutinar né? e, e, e, e, e, e transformar isso numa, num, num, num, num potencial de geração de oportunidade para as pessoas, entendeu? Então isso me fere muito. Eu sou de lá e eu quero voltar a morar em Capuí, tenho 58 anos, acho que com 60 é o meu limite, quero voltar à qualidade de vida, mas também fazer isso. Se for associado, é, voltar. O interior é fantástico, né? É outra vida. Né? E, e associado a isso a um projeto de cidadão, um projeto de desenvolvimento das pessoas, fazer, dar a nossa contribuição e nossa experiência que a gente adquiriu nesses 40 anos. Né, praticamente de, de, de envolvimento na política, já são 40, com 18 a gente começou a, a despertar isso para o abandono da nossa cidade. Isso também é meu, meu, é, meu, é meu ingrediente, é meu remédio, entendeu? Se eu, se eu conseguir associar isso, por isso nós estamos fazendo todo o esforço para retomar Icapuí, Capuí, aí é, uma, é, um, é um grupo novo, são candidatos novos, que a gente aposta renovar também a política, é muito legal. A gente, isso aí é o meu sonho, entendeu? Claro que o projeto da FAO também é uma coisa interessante e vai, se isso der certo, essa pandemia recuar, e a gente retomar o projeto da FAO que nós estamos pensando, eu acho que vai ser uma coisa interessante. Nós vamos dar para o Camilo uma marca de um grande governador que ele é e ele enfrentar essa desigualdade com todos esses ingredientes que são capazes de ser anotinadas, eu acho que a gente chega lá. Olha, é uma história muito incrível, é, meus parabéns aí pela história de vida, pela luta, é realmente muito interessante e, e é incrível porque muitas das experiências que Capuí teve, é, elas são, para nós que estamos aqui no sul, sudeste, a gente associa com outras cidades, sem saber que Capuí foi pioneira, em, em, em determinado em determinadas políticas como a implementação do SUS todas as crianças na escola meus parabéns, muito boa sorte para você, para o seu grupo político e para a população dessas cidades porque a gente quer mesmo o, o retorno para um país é, mais justo e menos desigual. Um grande abraço para você, muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço queria até, eu, eu pedi eu sou, hoje eu sou membro do Diretório nacional do PT. conseguiu eu, eu tinha esse sonho de ser membro do Diretório nacional. Sou membro, né? sou membro é, é uma escola muito interessante. Estou pedindo até o pessoal do, do diretório, alguém lá da, da sede do PT, para resgatar muitas dessas coisas de Capuí porque nós queremos usar agora na campanha. E o um prefeito que nos, nos sucedeu em 2005, ele, ele destruiu tudo, ele tocou fogo. Ele pegou o arquivo de Capuí, as fotos, tudo, nosso legado, ele destruiu. É, nós tentamos resgatar um pouco uma sala de situação, um negócio assim, um arquivo, né, uma, uma memória, ele destruiu tudo. Filha da puta, entendeu? Aí a gente está tentando resgatar o que a gente tiver, eu estou vendo se eu faço contato com a Polis, foi muito parceira da gente. Acho que a Fundação tem alguma coisa de Capuí, eu quero resgatar isso porque eu quero usar na campanha, né, para dizer... O que é possível, fazer nós podemos fazer muito mais e melhor para a população, entendeu? Porque ele, ele, há, um, há um feitiço nessa questão, fazer obra, obra. O governador é um cara muito, faz muita obra, e ajudou muito em Capuí, que ele tem uma casa lá na praia, entendeu? Mas a, o prefeito se, é, é, é, se incorpora com o força dele. Então é um, um, um debate duro. Pô, o Camila é do PT, essas obras são do governador, aliás. Todas as coisas de Icapuí foram realizadas pelo PT, seja na prefeitura, seja no governo do estado. ele faz esse, esse debate duro, entendeu? Então, estou tentando resgatar um bocado de coisa aí do Icapuí da época, para a gente retomar isso na memória das pessoas. A juventude hoje não nasceu, já nasceu de muito. Ó. Hoje, as pessoas que têm de 20 a 30 anos em Icapuí,